O nome do senhor? É? O nome do senhor? Não. Como que é o nome do senhor? Ângelo. Ângelo de quê? Alvando. Hein? Alvando. Ângelo o... Alvando. Alvando. O senhor conhece o senhor Joaquim que mora aqui? Não. É. O senhor mora onde? Eu moro aqui. Não. O senhor é natural de onde? É? O senhor é natural de onde? Da Espanha. Da Espanha? Eu aqui com dezoito anos. 18 anos. Então o senhor conhece Franca? O senhor, o senhor viajou para cá no navio, veio no navio. O senhor lembra dessa viagem? O senhor lembra dessa viagem? Quando o senhor veio da Espanha, qual que é a cidade que o senhor morava lá? Hein? Em? Pontevedra. E por que que vocês vieram pra cá? No medo da guerra? Foi no tempo da guerra, da terra, daqueles... Eu vi com 18 anos. Se não ia se vir também. Então tinha que ir a guerra, né, o jovem. O senhor veio de, de, de, de embarcação, navio? Navio. Ficou aonde que vocês ficaram? Lá em... Chegou em São Vicente? Não, em Santos. Em Santos, né? Aí veio para cá e não voltou mais para para Espanha. O senhor voltou lá? Os parentes lá. O Brasil acolheu muita gente. A colônia espanhola é muito grande, né? Eu sou casado com uma espanhola. A minha, a minha é Ponce, Aparecido é parecido, Ponce é primo dela. E é... Avenida Brasil é aqui. É primo. Não digo, Avenida Brasil. É aqui, é mais pra frente. Mais pra frente. O senhor vai lá na Avenida Brasil? Vou comprar um peixe. O senhor faz o que tem uma fecheria boa ali em cima. Lá em cima, né? É. É, vai ter o senhor vai andar bastante aí, então. Oh, um abraço pro senhor! Olha lá!